E aí, clozinho tudo beleza? Como é que vocês estão? Quero pegar e anunciar pra vocês que vocês não têm tempo. Vocês não têm tanto tempo quanto vocês pensam. Né? O mundo tá indo de mal a pior muito rápido. Quem tá esperando terminar alguma coisa, pra então começar a se preparar, não vai ter tempo pro próprio preparo. Né? Vai ficar cada vez mais difícil preparar. Vai ficar cada vez mais difícil tu poder pegar e pensar no seu futuro e ter uma maior certeza sobre isso. E é o que eu quero comentar com vocês rapidamente nesse vídeo, que eu tô numa pressa, que eu até tenho que fazer outras coisas. né? Mas, no geral, o que, que é a ideia? tá ficando cada vez mais difícil para a galera conseguir pegar e ter certeza do futuro. Tu tá com cada vez mais expectativa que tu tem um aumento de preços, porque tu já teve inflação, já teve expansão de, da base monetária, só estamos esperando, digamos, o efeito que a gente não tomar, tomar conta do negócio e aumentar os preços das coisas, e tu tem que começar a imaginar o um negócio seguinte, o que, que vai acontecer quando, sei lá, uma lata de refri começar a valer 20 reais? O que tu vai fazer quando as coisas que tu tá planejando, o dinheiro que tu tá aguardando, se tu tá aguardando em real, loucura, né, começar a valer menos? Né? Ou até se o Bitcoin não entrar numa alta como tu espera, e assim vai. Como é que tu vai se preparar com isso? E outra, como é que tu vai se preparar, vamos supor que tu tenha a ideia da MatoPil, ou da Fronteira Pil. como é que tu vai se preparar para essas coisas, caso tu não tenha, digamos assim, já a iniciação desse preparo? Vamos, vou dar um exemplo. Como é que tu quer, por exemplo, assim, virar um sobrevivencialista se tu não sabe, tu não planta nada em casa, nem uma planta ornamental tu cuida, nem uma florzinha? Como é que tu vai pegar e cuidar da produção de comida da tua casa se tu não sabe nada? Vai fazer o quê? Tu vai estocar alimento por um ano pra daí ficar treinando? Beleza? Tu já tem um alimento estocado? Como é que tu vai fazer essas coisas? Porque pensa assim, ó. vamos dar um exemplo isso aqui. Isso aqui é peso, tá? Peso argentino. Vocês sabem bem o que é, ó, notinha bonita com uma, com uma lhama, né? Vou mostrar aqui pra vocês o pezinho. Deixa eu ver as notas mais bonitas porque tem, mas aqui também vagabundo, deixa em lona. Né? Nota aqui, ó, com acho um condor, isso aqui. É um passarinho. né? É, aqui é outra nota com a mulher do, do coisa. Aqui com, aqui com uma foto do Ancapsu, né? Isso aqui é com Ancapsu. Tem a, é azul da Ucrânia e Ancapsu. Essa é a nota do Ancapsu. O que acontece? Isso aqui, vou, vou dar um exemplo pra vocês. Isso aqui, em 2013, né? Já valeu 2 dólares. Em 2013 isso aqui valeu 2 dólares. Hoje não vale 1,50 direito. Tá? Isso aqui já valeu... Não, isso aqui não vale nem 15 centavos direito. Dá um peso dá 1,5 centavos. 15 centavos isso aqui. Hoje já valeu 2 dólares. Na época que o dólar era 3. Ou 2 e pouco. O que acontece, Cláudio? Vocês estão preparados para isso acontecer com o real? Vocês vão ter tempo para esperar? Você vai comprar uma garrafa de água? 20 reais? Né? Hoje em dia, uma, uma garrafa d'água na Argentina, é 70. Tá? Duas notas. Vocês estão preparados para o lançamento da nota? Vocês já viram a de 200 reais aqui no Brasil. E se um dia lançar de 500 reais? E se um dia lançar de 1.000 reais? E se um dia lançar de mil reais? Porque no, na Argentina, estão discutindo sobre a possibilidade de lançar as notas de mil pesos. Eu pergunto isso para vocês porque é o seguinte. Vocês têm uma certeza, vocês vão ter que consumir. Vocês sempre vão ter o consumo. Né? Vocês vão ter a necessidade do consumo. Ah, e se eu não tiver? Bem, tu vai estar tá morto. Tu vai morrer de fome se tu não consumir. Né? missão, tu não vai, por exemplo, ah, eu, se tu mora de aluguel, tu tem necessidade de pagar aluguel, tem um consumo disso aí. O ponto que eu quero fazer para vocês é que quem tá deixando para depois para se preparar, não vai ter tempo de se preparar. Eu que já tô tentando me preparar faz tempo, organizando as coisas, tô tendo um monte de contratempo, tô até bem vestido para fazer essa live porque eu tava no centro, né? Tô com camisa social, tô com sapato social, tudo mais, tava correndo lá no centro, feito um maluco, também tá chovendo, né? E o que acontece? Eu tô notando que tá ficando cada vez mais difícil pegar e prever as coisas. Tipo, as coisas no sentido as coisas boas, as coisas ruins a gente vê vindo. O problema é como é que eu vou escapar disso aí? E o pessoal, muitas, muita gente pensa assim, ah, é simples, é só tu pegar e encher a bunda de criptomoeda, né? E ele está prevenido. Não, não existe essa. Por quê? Porque a criptomoeda, cara, tu só vai estar tá entesourando. Tem gente que fala, ah, criptomoeda é poupança. Não é poupança que tu não rentabiliza, é entesouramento. Tu vai entesourar uma coisa que no final tu vai dependendo do consumo. Então é um entesouramento que tu faz com uma perspectiva de valorização lá na frente, no qual tu nunca vai rentabilizar esse negócio. Vai estar tá sempre tentando tirar um pouquinho do que tu está entesourando. E com o tempo, tu vai simplesmente estar tá fazendo holding para terceiros, porque tu vai ter necessidade de consumo. O ponto que eu tô querendo dizer para vocês é, vocês têm que ter a necessidade de consumo de vocês já começando a estar tá amarrada. Por quê? Porque não vai dar tempo no futuro. Pô, mas você está muito paranoico. Quer dizer que eu vou ter que preparar minha comida? Não, tu tem que ter o, o preparo para você preparar a sua própria comida. Tá? Como eu digo no preparo? Tu, cara, não é fácil plantar um, uma batata. Vou dar um exemplo. Ah, tu acha que eu tô brincando? Vai lá, compra dois quilos de terra, um vaso grande e planta uma batata. Planta. Desafio foérico. Planta uma batata. Vou, vou dar um exemplo. Deixa eu pegar os livros. Ai, quanto livro. Aqui, só para dar um exemplo para vocês. Tá bom que é livro estatal... Ah, achei. Tá bom que é livro estatal essas coisas, mas assim, ó. Vocês estão estudando sobre agricultura? Né? Deixa eu inverter a câmera. Ó, deixa eu mover isso aqui para cá. Isso aqui é um disjuntor, não tem bola que eu coloquei aqui na casa. Vocês estão estudando sobre agricultura? Vocês já viram sobre... Coleção de Senar, que é bem boa. Já li todos esses livros aqui. Ó, agricultura orgânica, hortaliça, disseminação artificial, leite, né, mais leite, agricultura agrícola. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. eu tenho um monte de livro aqui, tem um monte. Olha, olha o que eu tenho de livro. Só sobre questão de matopil, vamos colocar assim. Vocês estão vendo isso aqui? Não é brincadeira, claro, não é brincadeira. Estou falando para vocês. Tem outra, tem. Vocês sabem, por exemplo, trabalhos manuais? Legal o livro. Você sabe algum trabalho manual? Tá bom que não é o melhor livro do mundo. Tem outros livros em PDF, mas não vou mostrar os PDFs. Mas, ó, uh, como estancar uma hemorragia, né? Vou dar um exemplo aqui. Uh... Como jogar jogo da velha Habilidades importantes Habilidades importantes O ponto que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte Muitas das coisas que vocês vão ter que fazer a questão material, a questão de comprar semente, a questão de ter a terra, revirar a terra, comprar uma enxada, fazer o diabo que for, não dá trabalho, clã. Claro. Tipo, no sentido, é 20%. É o nada. É quase nada. Tá? O problema, tu tá falando brincando na inseminação artificial, mas ó, quem, quem tá tomando essa, essas coisas aqui, né, o tiro no braço, daqui a pouco pra ter filho só na, só na inseminação, clã. Claro. Tá complicado. O que eu quero falar pra vocês? Tu pegar e comprar sementes, comprar as coisas, é 20%, claro é 20%. Tu saber o que tu vai fazer com essas coisas é 80% do trabalho. E é o que vai dar realmente o resultado. Tu pode pegar e encher o cu de semente, tu te... comprar 100 reais de semente por mês, tu não vai plantar porra nenhuma, tu não vai saber como as coisas funcionam, tu não vai saber, por exemplo, manutenção, né tomate hidropônico. Estou mostrando o contrário mesmo e foda-se. Né? Cultivo hidropônico de cheiro verde, alface, né? solução, uh, solução para hidroponia... E assim vai. Se vocês não souberem algumas dessas coisas, como fazer cerca elétrica também, se tiver animal, coisas, compostagem, importante. Se vocês não souberem essas coisas, do que adianta vocês comprarem tudo isso? Vocês vão ter os 20% que são os necessários para a produção, mas vocês não vão ter os 80% que é para tocar ela. E o que eu estou dizendo para vocês é, tem muita gente que não está se preparando tem muita gente que não... se preparar não é tu fazer um estoque de semente na tua casa. Não é tu fazer um estoque, sei lá, tu... Ah, eu tenho dinheiro para comprar carne, as compras do mês, tem uma semana de comida em casa. Não é isso. O que eu tô falando de preparo é a galera ter as habilidades necessárias para quando a merda bater no ventilador. Porque isso vai acontecer, isso é mais certo ainda que vai acontecer, entendeu? E a galera não se prepara com, uh, com isso e acaba caindo numa situação onde... Como que eu posso explicar? Onde quando tu precisar das coisas, tu vai ter que aprender E quando tu tiver que aprender, vai ser as duras penas Tu não vai conseguir aprender tão rápido quanto tu acha que é Cara, esses livros aqui que eu tô lendo Ainda me dá trabalho plantar coisa em casa Eu não tenho o um melhor espaço pra isso Eu tenho que pegar e ficar cuidando tem tenho que saber do que, que eu tô fazendo Não é simplesmente chegar e, e tu rega a plantinha e faz tudo Tu tem que pegar e cuidar Tu tem que saber se tu tem que regar mais, se tem que regar menos Como é que tu vai fazer com sorte de planta e assim vai O problema que eu tô querendo dizer pra vocês É... Cuidado com o modo disseminador. tem que cuidar mesmo né? Vou, repopular, vou repopular o mundo a minha imagem e semelhança estamos <risos> né? aqui já vou, começar, já vou começar a estocar o material aqui em casa é umas duas garrafas PET e três litros, acho que já dá, pra começar. Mas o que que acontece? O, o que eu tô querendo falar pra você é o seguinte, o aprendizado sobre essas habilidades, ela é importante, porque no final tu, talvez não tenha as ferramentas que tu acha que tu vai ter. Talvez tu não tenha uma tobata a diesel, ou a gasolina, né, pra tu pegar e faz, é, arar o negócio. Tu saberia usar manchada? Ah, eu saberia, né? Só bater no chão, tá? Tu consegue usar ela por um tempo? você tem um preparo físico pra isso, ou tu vai passar fome? Eu digo isso daí, vocês podem estar achando que é alarmismo, mas é que eu vejo o seguinte, vai chegar num ponto em que outro vai ter que falar é, é, urbes intancables est, tu vai ter que dizer que a cidade não dá para aguentar, e daí tu vai pro campo, ou tu simplesmente vai virar um escravo do consumo, tu vai virar um consumista, um... é, tu vai virar um consumista, vamos colocar assim, onde tu vai ter que ficar pagando, vai ter que trabalhar para pagar a conta do cartão, a conta do aluguel, a conta das coisas. Daí vai ter gente dizendo assim, ai ah, fora, meu caso já é assim, beleza. Se a gente chegar num ponto onde o realzinho 10 reais vai valer isso aqui, por exemplo, talvez não tão rápido aconteça, vai ser mais devagar, mas isso aqui acontece? No tá? momento que chegar nisso, eu pergunto, vocês que estão aí morando em São Paulo engasgado, o que vocês vão fazer? Engasgado que eu digo assim, ó, recebo dinheiro esse mês, pago o mês. Recebo, daí não tem mais nada, recebo o dinheiro, pago o mês. É assim que funciona. O que tu vai fazer se tu for por acaso demitido, ficar um mês sem trabalho ou dois? Vai entrar em dívida? Olha a dívida que tu vai acumular, é muita dívida que tu acumula em São Paulo, muito rápido. Né? Pra, o que você vai fazer? Vai pro campo? Como é que tu vai ir pro campo? Tu já estudou? Já pegou os livrinho? Já foi atrás dos livrinhos, sabe fazer as coisas? Né? Tu tem um campo pra fazer isso? Ou tu vai se meter em alguma coisa ou pior, vai alugar um sítio? Tu daí tu não sabe como rentabilizar? O que vai fazer? O que eu digo pra você é o seguinte. A gente tá num tempo onde o pessoal quer controlar completamente a sua movimentação. Isso, já, isso daí já é um... não é segredo nenhum. O World Economic Forum já fala das ideias da cidade de 15 minutos. Em São Paulo, principalmente, já tem rodízio, né? O ideal é que o Estado nem sabe que você existe. Esse é o ideal. O problema é que eu tô aqui tendo que falar com vocês, né? O ideal é que eu nem precisasse do canal, mas tem que avisar a galerinha. O... Em São Paulo já tem rodízio, imagina quando eles começarem a querer pegar e controlar melhor o trânsito, né? Se vocês viram lá o vídeo que eu postei da guria na Amazon, onde tem uma câmera dentro que fica vendo se ela, se o pessoal coça o rosto, toma um gole de um cafezinho, um suquinho que tá ali, mexe no rádio, isso aí conta com infração, e aí? O que acontece se, digamos, a polícia tiver uma live stream 24 horas dentro do teu carro? O que tu vai fazer? O que acontece se isso aí for obrigatório pro Uber? Se tu trabalha de Uber? Pensa assim, né? Eu sei que tem muita gente que pode falar, isso não vai me afetar. Mas vai. Porque quando você começar a pegar o Uber, o Uber tem que pagar muitas essas coisas, o serviço vai ficar mais caro, vai ter menos gente. Quando isso vai começar a afetar, você que, sei lá, sai de carro, vai dar mais trabalho você fazer essas coisas. Então isso vai acabar chegando indiretamente, de uma forma que você particularmente não vai pagar. Por isso, né? Tipo no sentido direto da coisa. Mas os custos de tudo que tu faz vai subir. Teu estilo de vida vai estar comprometido. E o ponto que eu vejo é que as cidades vão ser o principal lugar para isso acontecer de início. Por isso que eu digo para o pessoal, venha para o interior, princípio, e como o Brasil não, vai, não é Tancável hoje e vai continuar sendo tankável, vem pra fronteira Que fica mais próximo da saída, né? Melhor Porque talvez nem passagem de avião consiga pagar Se isso aí der problema, não. Vai que o pessoal Fala que você tem que ter a pegada de carbono, XYZ E pra andar de avião tem que pagar Os créditos de carbono, vai ser 10 reais cada crédito precisa de 50 só para ter o direito de comprar passagem, só para gastar eles em outra coisa, porque isso daí vai ser a jogada dos caras, vai ser te obrigar a se endividar sempre tu quer ter o direito de fazer uma coisa não vai existir crédito social, não é o crédito social que eles estão preocupados eles vão querer pegar e meter um crédito de carbono porque quer fazer qualquer atividade humana oh, vai. eles vão dizer que tem, ó, oh, isso aqui é só uma carbono na atmosfera, clã. então vocês vão ter que pagar e vocês vão se endividar e vocês vão ter que pegar e ficar uh, comprando carbono, pagando pelas taxas de carbono, que no final, quem que vai ganhar isso daí? Quem que vai utilizar isso daí? Vai ser uns caras ricos. Tem um monte de gente aí que pega e tá começando a fazer plantação para crédito de carbono lá no Mato Grosso, essas coisas. Pessoal dependendo de, de rendado estatal, subsídio estatal. Né? Essa galera aí, ah, estou ganhando muito dinheiro fazendo isso, completamente independente do Estado. Né? Deixa eu ver aqui. O cara falando aqui que ganha 15k por mês, mora na colônia e gasta 1. 800 pila por mês. Pior que é isso daí. Pior que é isso. que no vai dar o quê? 1.800? A colônia tem muita vantagem, só que quando, todo mundo, quando tudo começar a bater, quando começar a faltar uh, produto, né? pô, pessoal, o, o World Economic Forum já fala, ó, oh, uma população que passa fome trabalha mais duro. O Bill Gates aí que falava que tu tinha que pegar e se inocular, inocular, inocular, vendeu daí as ações dele e começou a falar de que ah, não, não, a inoculação estava ruim mesmo. Né? Ganhou um dinheiro em cima e vendeu as ações e ele começou a falar mal. Né? O cara mesmo que incentiva você a se inocular e quer baixar a população mundial, tu vai... Fazer isso é tipo, uma, uma conspiração e sou eu, né, que, que acredito no que o cara Tá falando, que o cara já defende há okay, 20 anos Essa pauta, entendeu? Como que eu faço pra vender carbono? Compra carvão e vende na <risos> Tô brincando. Não, o pessoal vai tentar utilizar Crédito de carbono pra regular as tuas ações, cara Porque eles vão criar é, Todo tipo de Todo tipo de empecilho pra ti Pra no final pegar e jogar o que? Uh, pra que tu tenha que gastar Tu não vai poder ter poupança. O pessoal tá querendo fazer tipo Na China já queriam fazer um dinheiro que tinha Data de validade, o dinheiro expirava ah, se tu não gastar isso aqui até agosto, teu dinheiro vai sumir da tua conta. Tu vai ficar sem nada. E aí? Tem que consumir. Consumir, consumir, consumir, consumir. Vamos tentar pegar e também segurar qualquer coisa valiosa. Vão tentar pegar e dar track em todos os usuários de criptomoedas. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza. O que a gente não consegue ter certeza é quando vai acontecer. O problema é que é mais provável que aconteça mais cedo do que mais tarde. O mais provável é mais cedo do que mais tarde.